Então estamos aqui mais uma vez no segundo vídeo do canal, renovado agora a Revolução do Magal Cenário novo Cenário fico. novo, é Sinto muito prazer em poder estar te acompanhando nessa ah, sua nova obrigado. trajetória Porque eu sempre assistia seus vídeos na muito época obrigado. que a gente estudou junto É verdade, era, era, era, legal, era legal, todo mundo na escola conhecia assim. E fogo. agora vamos que vamos, mano Fogo Fogo na mão, fogo na mão <risos> <risos> lá do fogo Meu olho vai ficar com um raio laser, meu ah. Eu quero ver você abraçado com o Rocket Raccoon, Rocket Raccoon. Um Abraço, um abraço, abraço Começaram, descomeçaram começar, meu Que dia horrível, ninguém lembrou que hoje é meu aniversário Mas você não esqueceu, esqueceu o senhor Meinha. Claro que não esqueci, pô Seu mentiroso, por causa disso ele gozaria de você Sur <risos> Que absurdo, parça. Que absurdo, mano. Não, mano. Eu odeio festa surpresa. mas um dia acontece isso. Nossa, que Não. horror. Parça, nunca tive uma festa surpresa. Todas as festas que eu já tive eu que organizei em casa. Sozinho, com vários espelhos, olhei! com a ajuda do meu amigo imaginário, o Robinho, Robinho. que Deus o tenha, que ele faleceu isso pra uma mulher, né, jogar no Santos é, jogava no Santos eu fiquei sabendo que nem o Robinho, que é um absurdo ele deixou de ser meu amigo imaginário pra se tornar jogador profissional de futebol é um absurdo, né meu? mas quando um não quer mais gostoso, né é mesmo? o <risos> que você prefere, comer a Dilma e o Bolsonaro ser o presidente ou comer a minha califa e o Lula ser o presidente? eu comi a Dilma eu <risos> me eu acho que você fica com QI negativo. Instantaneamente? É instantâneo. Pós-sexo você fica com QI negativo. Você não quer nem fumar um cigarro, você quer fumar uma pilha. <risos> ah. Deixa eu tô rindo, velho. Mano. mano. O que você faz se isso aparece de madrugada no seu Ah, Eu choro. Nossa, cuzão. Eu acho que eu, eu vou pensar que eu tô tendo uma paralisia do sono. <risos> <risos> Não, mano. Que errado, parça. Você sabe quem é esse maluco? Eu sei, mano. Ah, tá. Ele tem vários vídeos, mano. É, e ele faz também, ele é comediante. Ele, mano, ele é comediante. Sim, ele é comediante, mano. <risos> Um homem com peito, quem nunca, né, meu? <risos> não, achei genial essa luta de espada aí, mano. É. Você vai votar em que ano que vem? Eu não Tem. vou votar, meu. Eu vou pagar multinha mesmo. Eu acho que ano que vem vai ser uma loucura, meu, assim. Eu não prefiro o prefiro Amoedo. Moeda... O Amoedo. Tem um vídeo meu no João carnaval. Arvorido. Você já viu um vídeo meu no carnaval? Não, Eu meu dançando mesmo. João Amoedo, tava Eu tava bebão. Eu testando acessórios no motor enquanto ela toma banho. Esse, esse maluco é um anão, esse né? Esse moleque. Moleque não, que ele é um velho já. Eu não sei, mano. Eu acho que ele é anão. Tô equivocado, ou não? Eu não sei, eu acho que ele é anão. É. Este. Essa criatura! <risos> esse troço. Meu, muito bom, ele é. tem estabilidade jeito, ele passa vários bagulhos engraçados, né? Ainda bem que eu esperei. Muito bom, muito bom, gostei, gostei, mano. Mas é isso, rapaziadinha. Até a próxima semana. Um beijo no cangote e no botão.